Olá, meu nome é Rafael, eu tenho 27 anos, eu sou aqui de São Paulo, eu nasci aqui em Santo Amaro, mas moro na Bela Vista e o que me motivou é, a estar aqui, o que me deixa é, animado em estar aqui é justamente o aprendizado, eu sinto que eu estou crescendo muito, muito mesmo, meu vocabulário em inglês aumentou bastante, tinham coisas que eu tinha aprendido, mas tinha enferrujado e eu trouxe de volta esses conhecimentos graças à imersão em inglês, então para mim está sendo muito gratificante é, não só o inglês, mas as mentorias também, a parte é, psicológica que eles trabalham para que você tire os bloqueios da sua cabeça, para que você não fique nervoso na hora de conversar em inglês em uma entrevista ou quando você sai do país então todo esse trabalho elaborado com neurociência e inglês, com práticas diferenciadas é, está sendo uma experiência muito enriquecedora para mim. Eu agradeço muito a Xpeach.